O que é a glória de Deus? Algumas pessoas dizem que ela é a Shekinah de Deus, mas na verdade a Shekinah é a glória manifesta de Deus. Outras pessoas dizem que é a beleza de Deus, como por exemplo você pode encontrar em um lugar como esse. A natureza expressa a glória de Deus. Por outro lado, outras pessoas dizem que ela é a santidade de Deus. Então é uma coisa dissociada daquilo que existe nesse mundo. Particularmente, eu prefiro pensar ela como algo que me impulsiona para buscar as coisas de Deus, aquilo que traz motivação para meu espírito e é por isso que a gente também pode associar essa busca pela glória de deus como a busca pelo reino de deus pelo reino celestial e como jesus ensinou pra gente esse reino não está nem ali nem aqui na verdade esse reino está dentro de nós então quando a gente procura por ela a gente deveria buscar ela primeiramente dentro de nós e nós fomos criados para buscar esse reino celestial e quando a gente não procura no lugar certo a gente acaba substituindo a glória de Deus pela glória dos homens e nessa busca pela glória caso eu não encontre aquela que vem de Deus eu posso acabar substituindo ela por outra coisa por exemplo, pela glória das construções feitas por mãos humanas eu estou me referindo, por exemplo, aos lugares de reuniões que as pessoas costumam edificar para si mesmas e existe tanta glória depositada nesses salões que também podem ser chamados de sinagogas que as pessoas costumam chamar elas de templo, não é mesmo? Isso tudo mostra pra gente a supervalorização que é dada para coisas que Deus não criou para coisas que Deus não é. E quando a gente se refere à glória dos homens, isso também poderia estar se referindo àquela superprodução que as pessoas fazem no cabelo, nas roupas, nas maquiagens, mas também que poderia estar relacionada com outras coisas como currículo acadêmico, experiência profissional. E diante da sede da busca pela glória, as pessoas acabam substituindo a glória de Deus pela glória dos homens elas se acostumam e começam a achar natural ficar buscando a glória dos homens. E enfim, Deus continua procurando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você gostaria de saber mais a respeito desse assunto de adoração, então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e a gente se vê nas próximas palavras ministradas nesse canal. Falou!